pra caralho, olha o que, que tá fazendo então, cara, visionário, visionário, você é um cara impressionante não, mano é cara mané, 40, não tem que fazer tá? é, eu tenho que fazer o caralho porra. você é um cara impressionante não. essas paradas que tu faz aí são é impressionantes eu vou fazer uma live não. daqui a seis meses e ela vai ser muito foda porque eu vou inventar um monte de doideira em volta e caralho, o universo eu eu ouvindo... conspira junto pra é, a doideira eu fico ouvindo essa porra e fico, caralho esse maluco é foda mano Cara, cara pô, tipo... Eu gostava de tu, mas agora eu meio que te amo, cara. <risos> Você é um cara muito foda, cara. Sua mãe é minha. <risos> ah, eu acho que tu não quer, não, irmão. <risos> minha mãe tem 47 anos. <risos> filhote, <risos> filhão. É <verdade. risos> Vamos ler. Pô, mano, é eu isso. sou eu já era fã de vocês, agora ainda mais, né? É Tamo junto.